Estamos mais uma vez na estrada da vida na companhia com Jesus Assim como nós trilhamos esse caminho com o Senhor no domingo passado E você se lembra certamente, você que participou conosco Que Jesus revelou a sua identidade Ele é o Messias Não como os homens da sua época pensavam nem como Pedro pensava. Jesus até repreende Pedro e diz para ele passar para trás, porque Pedro deve ser seguidor. Hoje, Jesus retoma este tema. Da mesma forma que um professor vem enfatizar algum ponto de uma matéria, seja porque os alunos não compreenderam, seja porque esse ponto é muito importante, Jesus volta a falar que Ele será entregue nas mãos dos homens, que Ele morrerá, mas no terceiro dia Ele ressuscitará. E Ele fala de si mesmo, dizendo que Ele é o Filho do homem, é Deus que se fez plenamente humano, Deus que veio até nós, que está no meio de nós. Mas os apóstolos não compreendem. A mentalidade deles está impregnada ainda. Com aquela imagem do Messias guerreiro. Do Messias todo poderoso. E Jesus se mostra todo amoroso. A sua mensagem é desconcertante. Bem como o seu amor. Os apóstolos não conseguem compreender e talvez eles não quisessem também compreender, por isso que eles não faziam perguntas para Jesus, depois que ele anuncia pela primeira vez a sua paixão. Chegado lá em Cafarnaum, Jesus faz como se não soubesse, porque Jesus conhece o interior do coração humano, e pergunta assim, como se ele não soubesse, o que vocês estavam conversando pelo caminho? Eles ficaram envergonhados Não sabiam o que dizer Porque eles estavam discutindo Sobre quem seria o maior Quem teria mais influência Porque eles estavam indo para Jerusalém A capital, a cidade grande, a cidade santa E eles claro que esperavam que Jesus fosse lá reinar E nós sabemos muito bem como o Senhor reina no alto da cruz. Eles querem saber qual dos doze vai ser mais influente, quem deles terá o primeiro lugar, os privilégios. E Jesus percebendo isso, vai dizer para eles que o maior no reino dos céus é aquele que se faz menor. O primeiro é aquele que se faz último. Isto é, aquele que serve as pessoas, aquele que faz as coisas não para aparecer, mas faz, porque é preciso fazer. Eles disputavam os primeiros lugares e Jesus fala daquele lugar que não há muita discu disputa, que é justamente aquele de estar em prontidão, a serviço. Jesus... Olhando para eles Toma uma criança E quem era a criança no tempo de Jesus? Era Bem como as mulheres Pessoas Desconsideradas Assim as crianças eram vistas Como inúteis Elas não podiam trazer Renda para a família Não é? Então eram consideradas como insignificantes. E esta mentalidade, infelizmente, também estava presente no olhar que se tinha para a mulher. E Jesus coloca a criança no centro, justamente para mostrar que quem acolher a esse ser tão frágil, que é tão dependente de cuidados, estará acolhendo o próprio Jesus, e quem acolher a Jesus, estará acolhendo o Pai. A criança é aquela que tem abertura, ela está sempre com as antenas ligadas para o aprendizado, ela absorve tanto aquilo que é bom, quanto aquilo que é destrutivo. Mas, de uma forma geral, nós vemos as crianças sempre abertas ao aprendizado e elas vão captando as coisas com uma velocidade ainda maior diante de um mundo novo os discípulos agora precisam olhar para esta criança vendo nela aquele que tem que ouvir o mestre aprender com o Senhor é por isso que Jesus se senta com ele com eles, com os apóstolos assim como um pai ao chamar a atenção do, dos filhos, vai dizer assim, deixa quando a gente chegar lá em casa e sentar para conversar. Jesus quando chega naquela parada em Cafarnaum, senta para conversar com eles. E mostrar que o reino dos céus, tem uma lógica completamente diferente da lógica humana. A lógica humana nos mostra que o maior é aquele que controla, aquele que tem o domínio, Aquele que tem visibilidade, aquele que está em destaque, aquele que manda. No reino dos céus, o maior é aquele que serve, que ama. E se há algum poder no reino dos céus, é justamente o poder de servir. A igreja entende na sua natureza mais pura, o poder como possibilidade de transformar. Quem ocupa algum espaço de poder, deve fazer um bom uso disso, para promover as pessoas, para mudar as realidades, para servir a humanidade. É esse que é o poder de Cristo, o poder do amor, não é o poder que subjuga. Não é o poder que se impõe, é o poder que contagia, que transforma. Esse é o poder de Jesus. Mas, na lógica humana, muitas pessoas no mundo tão competitivo, acabam invejando umas às outras. O que é inveja? Não é apenas o querer ter ou ser Aquilo que o outro tem ou é. É mais do que isso. Na inveja está um desejo oculto de eliminar o outro. Este é um pecado pouco confessado. Porque o nosso orgulho muitas vezes não nos permite admitir que nós em algum instante fomos invejosos. Porque quando a gente reconhece que a gente é invejoso a gente está admitindo que nós mesmos estamos nos colocando como inferiores, que nós estamos sendo incapazes de nos alegrar com o outro, por aquilo que ele conquistou, por aquilo que ele é. Que nós não conseguimos admirar as pessoas e que nós estamos sendo mesquinhos. Mas dentro da nossa relação com a inveja, a gente sempre olha para ela presente nos outros, né? E há até mesmo quem se justifique diante de algum insucesso, dizendo assim, foi inveja. É? Não consegui, não consigo nada, porque tem muita inveja naquele ambiente. É mais fácil a gente dizer que a inveja é causadora de tudo, do que dizer que nós precisamos nos adaptar, que nós precisamos nos esforçar, que nós precisamos administrar melhor as coisas, superar muitas outras a inveja parece que está sempre no outro e nem sempre a gente vê que a inveja pode estar dentro de nós. No mundo de redes sociais em que as pessoas estampam como numa vitrine uma vida que parece que é só felicidade, a inveja parece que cresceu nas pessoas. E aquele desejo de estar no mesmo patamar que o outro faz com que muitas pessoas indiretamente comecem a depreciar aquele de quem elas sentem inveja. Por quê? Ao invés de eu tentar subir naquele patamar, é preferível que a outra pessoa desça, porque daí eu não vou me sentir tão embaixo assim, não é? Eu posso sentir até mais por cima dela. Então, a inveja velada está presente quando a gente começa a desdenhar do outro, que tem um talento que nos incomoda. A gente começa a depreciar os outros com aqueles comentários e mostrar qual que é o ponto fraco e outras coisas mais. O contrário disso é a admiração. A admiração faz com que a gente veja aquilo, aquilo que o outro tem de bom, isso nos inspira e pode até mesmo nos ajudar a buscar aquilo. Mas nós não teremos todos os dons. E esta... É uma prova de que Deus nos fez tão diferentes e necessitados uns dos outros. Quando eu reconheço que alguém tem algo de bom, isso não tira nada de mim. Pelo contrário, mostra que ela, ele tem um dom diferente do meu. E eu também posso colocar o meu dom a serviço. O dom que é único com o meu jeito de ser. Eu posso também trazer um enriquecimento para o mundo como nós já falávamos na semana passada a admiração nos faz capazes de reconhecer que Deus age através das pessoas já a inveja vai causar rivalidade e quando as pessoas entram na competição elas acabam ao querer o primeiro lugar sempre na defensiva e sempre agindo como alguém que ataca. É desgastante por demais conviver dessa maneira. Quem vive fazendo guerra é porque não tem paz no seu coração. É por isso que a segunda leitura vai dizer que a inveja e a rivalidade trazem a desordem porque o conflito está dentro da pessoa, e isso também, de certa forma, depois alcança aquilo que está ao redor dela, aquele ambiente. O justo, pelo contrário, é aquele que vai fazer diferente, vai agir de uma forma íntegra, e ele não vai precisar ficar falando apenas do que o outro fez de injusto, a própria atitude do justo já mostra, já denuncia aquilo que está errado. Tanto é que na primeira leitura nós vimos que o justo é aquele que não só é incompreendido, mas ele é perseguido porque a atitude dele incomoda as demais pessoas. É por isso que nós vemos nesta leitura que os injustos querem acusar o justo. Os injustos tentam desbancar aquele que tenta fazer o certo. E a segunda leitura de São Tiago vem complementar o que é ser justo. Existe justiça apenas se existir paz. A justiça provém de um coração que é conciliador, de um coração que é modesto, que é pacífico de um coração sem parcialidade, sem fingimento, sincero. Do contrário, meus irmãos, algumas pessoas vão confundir justiça com vingança, e são duas coisas completamente diferentes. Ser justo é seguir a consciência iluminada por Deus e fazer aquilo que nós devemos fazer. Jesus Cristo é o justo, e a sua morte mostra que Muitos não o aceitaram, mas mostra também que Ele nos aceitou na nossa pequenez. Que Ele veio para servir e não para ser servido. E é por isso que o Mestre nos fala que o maior no reino dos céus, aquele que tem alma grandiosa, é quem tem a capacidade de servir. E de servir principalmente aqueles que são os menores. Não apenas a criança em si. A criança representa aquele que talvez seja imaturo em alguma área da vida Aquele que seja necessitado Quem sabe esta criança que precisa ser acolhida hoje Seja até mesmo um idoso Porque no ciclo da vida nós vemos que muitos idosos Acabam voltando à infância Quando se tornam dependentes Ou quem sabe até mesmo teimosos, não é? Precisam do amor Precisam realmente de atitudes de serviço E o servo verdadeiro Aquele que age de forma grandiosa É aquele que se inspira no mestre É aquele que faz o que muitos talvez não queiram fazer É aquele que age realizando o que é necessário É aquele que como servo ama Como Jesus Cristo amou Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do